Antes de tudo, pra explicar pros Nilbas E não levem a mal quando eu tô falando do Nilba, tá? Porque Nilba vem de Nilbi e Nilbi... Nada mais é do que novato Então, explicando para os novatos Para quem começou a jogar CSGO recentemente Para quem começou a acompanhar o cenário recentemente O que é spray? Não é isso que vocês acabaram de ver Isso daí é grafite No CSGO, spray nada mais é O movimento de dispersão das balas de determinada arma do CSGO Você também pode chamar de recoil Recoil e spray é a mesma coisa Controle de spray e controle de recoil É quando você controla essa dispersão E cada arma possui um desenho de spray diferente A AK-47, por exemplo, é uma das armas que possui um recoil extremamente acentuado difícil de controlar ali as 30 balas da arma, porém não é uma tarefa muito difícil para os pro-players, né? Mentira, é muito difícil controlar o recorde de uma arma, rapaziada As primeiras balas, ok, é mais suave Porém, pra segurar o pente até o fim, mano Não é uma jogada tão simples, porém, quando o pro player consegue fazer isso com excelência Se torna uma das jogadas mais lindas e plásticas do CSGO É maravilhoso, de verdade Então seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 No vídeo de hoje eu vou mostrar os sprays mais brutais do CSGO no ano de 2022 E guys, de verdade, o FNX mandou bem, hein? Sem caô, o bicho não erra nunca Troca! Uma faquinha, mano.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 o inventário mais caro do Brasil Avaliado Não ser a jogada de ninguém, galera, mas realizar um spray control não é tão simples quanto parece. Matar dois inimigos num spray só, quando um dos dois ainda está miado, é fácil. Quero ver você cego, levar três inimigos e todos full life. É bem complicado, mas é uma tarefa que o FNX conseguiu. E mais um detalhe, ele conseguiu de Galil. Quem joga CSGO sabe a dificuldade de controlar o spray de uma Galil. Assim, a arma é simplesmente... Horrível. No vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês os sprays brutais mais insanos que ocorreram no cenário profissional de CSGO em 2022 E se você gosta desse tipo de vídeo eu peço por favor que já deixe o like, que é realmente muito importante para mim E que se inscreva no canal, meu sonho, vocês sabem, o milhão de inscritos, estamos quase lá E começamos essa lista já com o melhor jogador do mundo, Simple Em uma partida onde ele estava literalmente esmurfando contra Pro Players Ele ganha um round sozinho contra 3 e as duas últimas kills ele nem tirou o dedo do mouse versus three now. They still have the M4 of simple. And he's still alive here in CT. Finds the first. That's the bomb drop, Jack. It's 1v2. It's simple. This is exactly the player you want in this situation. Dealing so much damage. <laughs> that's for the frag. as they peek into him, he flicks his crosshair down. Nos últimos meses a Valve vem ao máximo tentando equilibrar a M4-1S a M4-4 Mas quem acompanhou o cenário profissional do CSGO em 2022 Quem simplesmente jogou o CSGO em 2022 Sabe que grande parte do ano a M4-1S estava muito mais forte que a M4-4 Ela estava com 25 balas, agora tem 20, ela dava mais dano, enfim Porém, o sushi da herói que conseguiu fazer isso daí Já depois da M4-1S ter sido nerfada 50 aqui, e flash para She drops down! And it is a ridiculous triple spray down! Oh my god. Yeah, I want his POV. That's so filthy. Ele tinha dois boletos no final. Não é um demérito, porque na época a M41S estava assim pra todo mundo. Porém, essa jogada do Magisk, antes da M41S ser nerfada, foi insano. Ah, de verdade, aqui foi lindo. A cena dele matando o cara fechando a porta cega foi demais, mano, juro. Tem dinheiro, eles podem ir por isso, vamos ver o que o Megas pode conseguir. E BK vai topar o flashbang, ataca-o, double kill. Oh, que spin! Megas sai o dia. Bomba ataca o futebol. E para quem falar que o Magisk só conseguiu fazer isso porque na época a m 4 s estava muito forte, me explica então o que ele fez aqui contra a G2. Apex, oh, right and and o Hobbit da Cloud9 foi outro que soube aproveitar muito bem essa m 4 s antes de ser nerfada. Um para os seus então talvez e uma chance de falar com Sandwich, E quem passou o ano criticando o Hulk se chamando ele de bot, bem, você não matou o Beat e o da nave no mesmo spray, muito menos ganhou uma MD3 deles. O problema é eles completamente blindaram todos O time. Eu sei, rapaziada, essa jogada do Hooks não foi tão difícil, mas pegando o gancho aí, é importante falar que um spray control de AK47 é muito mais difícil do que um spray control de m 4 1 s E spray control de AK47 não faltou. Esse do Twists, na minha opinião, foi o mais insano. Called upon and delivers. To close this gap, Twists has been magical. Constants, the sound is there, the spray is too. he's got a second AK, and he hits bit of the bomb. They have to run him down. Simple's posted twist. You've got no hope! No! no way! Magic! From the and it's Perfecto in for the clutch! Bomb beyond the halfway point. It's just the tap, it's just the fake, and Perfecto plays it silently. Now this time, Rain commits all the way to peak, oh! the double kill, and the 11. I'm side. They really are insisting on this A hit. They feel like they've got close enough at times that they want to try it again, but Rofi is there. Oh, through the smoke as well. Landing the headshot of Finkumani back for more. What an absolute madman. He wants the ace and he nearly gets it. Oh, boy. Yeah, that's a weird one, right? Oh, run boost. Let's see this deal be more. And it works out for Alex. He even gets two, right. three. I Already finds one. Yeah, swing out from Long, but there's Paz to take him down. Good little recovery. And now with 40 seconds, it is a two-on-three. Gun barrel showing, in again, they peak at the same time. Great communication coming out here from the CT side. You could tell that was on the count of three, and they went for it. 30 seconds now for Sip to try and do this. He knows where one of them is. Probably knows where the other one is. And again, the double piece. Oh, what? Sip to clutch it. That is a huge one versus three. Now Davi G's got to fight his way out of this. Oh, they're, they're stuck together. Oh, yeah, that's a problem. Ooh, Right through as well. OC able to get the spam and mop They know that he's back here. Elise just going to find him. That's a devastating mistake, I think. Chance for Alex to fight it back. Oh, a, what? what a transfer. Taking down OC. Going to cost you two on two. Fessa runs through a Molotov. Oh, my goodness. 20 seconds. They're gonna to run at the planter, but Altex gets time to get off as that nate goes in very deep, too deep. But oh! Back for Banjo. Doubled up, closes the round. That's confirmation on zero. Forrest, no way. They've equalized it. Is Heaven going to swing? Forrest, he's going to push up. Forrest has good. got another. Oh! No. What? Oh, my what? God. What? 2 v Eventu s nepářou, spray down, který tam Juan z Straight into Madden Spray. Lots of damage, no lethality. Still magic on the openings. He is having a game here. And now up to Sphinx with the spray! Oh, three! from the superstar! see above has the AK. Great position to play in it. Spots one, snaps it down to find the other and follows with a stunning ace. Isolate the one kill. Oh, poor flames. That was the bomb, Vince. That was the bomb. Rob though getting tagged down, 76 HP. Be careful, but it's okay. The bodyguards here twist with a beautiful little spray there. Dupree da Vitality fez duas lindas kills em um round muito importante, 15 a 14 para phase, leva dois jogadores e um spray só. A jogada em si não foi tão difícil, mas foi muito importante e também com ela eu consigo introduzir para vocês duas jogadas do nosso querido FNX. Como eu disse, a jogada do Dupree não foi tão difícil assim. Foi feita no mapa da Inferno, ali no headshot. E quem desempenhou muito bem ali durante o ano de 2022, enquanto eu jogava pelo time da Imperial, foi o Padrinho, foi o Forget. Eu esquece e uma MD3 contra a equipe da Falcons, MD3 inclusive de uma final de campeonato. O FNX cego fez isso daí para segurar o rush inimigo. No ponto futuro, né? Beleza, beleza, Fênix Que é isso? Futuro, né? Beleza, beleza, Felix. Que é isso! Linda. E não foi só essa jogada, rapaziada. Teve uma de Galil que, na minha opinião, foi muito mais bonita. Por quê? Porque ele estava completamente cego até o final. E ele estava de Galil. A Galil, que, na minha opinião, é uma arma muito mais difícil de ser controlada do que a K-47, por exemplo. Ele levou três jogadores. e Até agora eu busco entender onde estava o terceiro que ele matou. Eu não consigo encontrar essa aqui, Cara, eu, eu não sei se eu gosto tanto do Fênix na areia. Eu prefiro o Vini na areia, velho. Ai, caiu a casa. Caiu a casa. O professor está deslocado. Beleza, Fênix, meu Deus. Que é isso, Fênix? Ele levou o terceiro ainda. 3x2. É estrela isso aí, viu? Ó, oh, ele viu? Ele não viu? Tá, ah, estamos chegando. O, o Fallen tá chegando, ó. Oh, já escutou. Escutou o Fallen também. Já escutaram o Fallen. O Nine tá abrindo pro Fallen. Tá chegando junto ali com ele, o Fer. É, Fer e Fallen de um lado, ó. Oh, já pegou a informação. Ai, ai, sabe? Vem os três, os três por aí, será que dá? Tem, tem kit, kit tem, tem kit. smoke, acabou de smocar lá a areia. O oh. Fallen tá vindo só pra tirar a mira, beleza. É, 3x1, 3x1. Beleza! Caramba, mano. O Fenix salvou muito esse round, que o que é isso, velho? O Thiago Leifert do CS, nosso querido Elige, mandou uma aqui, mano, sensacional. Alguns irão dizer que não foi um spray control porque ele parou de atirar. Já já iremos falar sobre isso. O que é esse, eles Realmente daqui o do George pro Nozhak, parece que por um milissegundo ele parou de atirar, não sei se foi um spray control, fico na dúvida, pode ter sido também lag da transmissão, não faço a mínima ideia, mas o mesmo Elige nessa jogada aqui, numa partida super importante, ó, 13 a 13 contra Cloud9, MD3, isso foi spray control e foi sensacional. Ele tem o on. completamente invisível, fácil, primeiro shot. Shiro starting his way toward the smoke, will jump and spot Elegic Goose, so now they'll put the attention on him from Catwalk, good fight from Elegic, he gets pulled in that situation, incredible stuff, and Shiro knows he's going to be pitched off her! the attention on to him, good fight from Elegic he gets pulled- e pra fechar o vídeo, esse Japinha ferrando com três brasileiros, secazão, Delboni e ZKK, pô, não tem nem como culpar os caras. O que o Japinha fez foi demais. E ele super tranquilo, super zen, na dele, como se fosse algo super normal. Set up the double peak from coffins and it will come through. ZQK connects on to Kaze leaving only Jam Young stranded and alone. He's trying to find something, but he's trying to be patient at the very least to get one. And the second, then get the third as well, Jam Young with the 1v3 clutch miraculously and that is a shot in the arm for Rara.